What is your name? Ana Clara Aninha Prozinchamos. Luis Ihimba Anita. Matthew Kelly. Micaela. Filipe. Chesca. What city are you from? What country? São Paulo, Brasil. Bojumbora, Burundi. Córdoba, Argentina. Tyler, Texas. Roma, Itália. Viseu, Portugal. Makati City, Philippines. What do you do? Ah, eu vivo, né? Eu sou um jurista, designer, Sou periodista, me gusta muito o deporte, e... Y... ah. I am a Eu sou estudante um pre-med. Higienista dentale. Eu sou estudante de culinária em Lisboa. Eu sou a girl que loves my island E a girl que loves o mar. Não sei. Quais são os três adjetivos que te describem? Faladeira, feliz, sonhadora. Eu uh, amo o esporte. J'aime a musique, j'aime a criatividade, e veux um un mundo uni. Sociable, deportista e curiosa. Optimistic, energetic, and inquisitive. Alegra, penserata, e requista. Mm, aventureiro, pensador, corajoso. Loud, awkward, and opinionated. Who's a character you like? Jamila Ribeiro. Uh, Quelqu'un de joyeux. Me gusta mucho Lionel Messi. Jon Snow. Simba. Mary Poppins. <laughs> I'm going with Mary Poppins. What is your favorite food? Lasanha. Wow, uh, le riz e les haricots. Me gusta mucho la comida argentina, eh, sobre todo el asado. Shrimp. Pasta al pesto. Tomate Faxi. Steak. What is a typical food of your country? É uma boa feijoada com uma boa caipirinha. O uh, rio e os haricots. O assado, as empanadas. Hamburgers. Pizza, pasta e mandolino. The roast pump. Sinigang. Describe your country in one word. Um caos. Beautiful. Grande. Diverse. Completo. Pacífico. Vibrant. Describe the people of your country in one word. O melhor povo do mundo. Acolhão. Abiertos. Driven Accolienti e festaioli Suñadores Resilient What are you doing in July? Vou beber cerveja in Manila Eu serão a Genfest voy a Genfest Going to Genfest Andro a Genfest Genfests I don't know, it's my sister's birthday... Just kidding... I'm going to the Genfest! Woohoo! All I get is green, all I, all I is green